Oi gente, já imaginou se a gente usasse o nosso tempo de vida pra pagar as coisas que a gente compra na vida real? Que maluco, né? Então olha um pedaço desse trecho. 2 horas. It's always been an hour. Now it's 2. Price went up. It's a 2 hour walk. I have an hour and a half. Then you better run. Nesse filme a moeda que eles usam pra pagar as coisas é o tempo de vida dele. Imagina que loucura se a gente realmente tivesse que gastar o nosso tempo de vida pra pagar as coisas que a gente compra. Mas para pra pensar, será que a gente já não usa o nosso tempo de vida pra pagar essas coisas? Então eu quero que tu faça uma conta bem rápida Pega o valor do teu salário e divide pelas horas que tu trabalha. O resultado dessa conta vai ser o valor que tu ganha por hora trabalhar. Por exemplo, uma pessoa que ganha um salário de reais mensal e trabalha em média 220 horas por mês essa pessoa ganha 6,81 por hora que ela trabalhar no mês. Agora Agora pega esse valor e pensa pra ti mesmo. Quantas horas tu teve que trabalhar pra pagar aquela roupa que tu não precisava? Ou aquele Uber desnecessário? Ou ainda, quantas horas custaram o teu celular? Uma maneira de trazer isso para o nosso cotidiano é calcular quantas horas tu precisa trabalhar para juntar 100 reais. Então faz uma outra conta bem rápida. Pega o número 100 e divide pelo valor que tu ganha por hora trabalhada que a gente acabou de calcular. Essa pessoa que eu usei de exemplo, que ganha 1.500 reais por mês, ela precisa trabalhar 14 horas e meia para juntar 100 reais. E tu? Quantas horas tem que trabalhar para juntar esses 100 reais? Eu acho isso muito maluco. E me assusta um pouco com a quantidade de horas que a gente gasta se converter isso para horas que a gente teve que trabalhar. Agora sempre que tu for comprar uma coisa, tu pode se perguntar. Será que isso que eu vou comprar vale realmente todas as horas que eu tive que trabalhar para pagar isso? Se tu gostou dessa dica, então manda esse vídeo para seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!